Vocês podem estar curiosos sobre o que aconteceu ontem. Pois é, se você terminar Super Mario 3D Land uh, sem morrer cinco vezes na mesma fase, você ganha estrelinhas douradas brilhantes em cima do seu arquivo. Uh, pois é, o Citra não consegue emular isso, então a gente só tem uma tela branca e você tá ferrado. Uh, eu tentei fazer uma edição de save sugerida, e até fiz backup do arquivo Mas aí então O Citra deletou o meu save E o backup Então a gente vai ter que simplesmente jogar isso tudo A partir do save Que eu baixei e dando isso tudo Mas pelo menos A gente pode assim Jogar com o Luigi Que a propósito tem a Fantasia de Kyubi Ao invés de fantasia de Tanukio. Que é um belo detalhe Eu não me lembro se o Luigi... Oh, yeah, ele, ele salta mais alto. Isso não torna, tipo, o Ouid... Uh, a propósito... Yeah, simplesmente, uh, com o cachecol aqui, nós temos uma versão uh, da fantasia que vira uma estátua. É tipo, é um, é um ground pound, só que dessa vez é invencível, mas... Yeah, o jogo simplesmente tem seu próprio home hack... Aqui do início ao fim, com cogumelos venenosos e tudo, é realmente uma coisa incrível. Mas é o grande problema de jogar o jogo aqui com o save completo é que não dá pra saber se eu peguei. porque o jogo tá dando tanto. Ok, uh, obrigado, jogo, pela folha de pedra ali. Não dá pra saber... Ah, é, eu imaginava. Não dá pra saber quais moedas eu coletei, qual, quais moedas eu não coletei. Isso, naturalmente, é um problema para o futuro. O que, é que eu tô fazendo? <risos> é, tudo bem. Eu não vou me preocupar em pegar aquela moeda uma segunda vez. Eu pensei que tivesse chão ali. Uh, spoilers, não tinha chão ali, caso... Você não tenha percebido, mas é, eu agora expliquei exatamente qual era a história disso aqui, mas é, eu acho que o jogo queria que a gente fizesse isso pra subir aqui em cima, utilizando o incrível poder de Luigi. Exceto que não, porque, olha, eu genuinamente não me lembro uh, de como você libera o Luigi, eu acho que você tem que chegar... Numa fase específica e ele é liberado, mas não importa, a gente pode simplesmente jogar tudo de volta com o Luigi Mas isso dá a oportunidade de eu mencionar algo importante E esse algo importante que eu vou mencionar é que tipo, pra você conseguir liberar a última fase do jogo A última fase extra difícil, etc, equivalente de Perfect Run, aqui está a segunda moeda Espero que realmente seja a segunda e não a terceira. Ah, uh, yeah, pra você fazer isso, aquela absolutamente era a terceira moeda. Não era? Yeah, a coisa tá ficando complicada aqui em termos de moedas. Eu não tenho ideia do que raios. Enfim, pra você liberar aquela fase, você necessita, obrigatoriamente... Será que tá aqui? Bom, tinha uma vida ali. Oh, isso... Eu odeio isso. Eu realmente, realmente odeio o fato de eu não saber qual moeda é qual moeda. Tudo por culpa do Citra e como ele funciona. Tipo, essa aqui é a primeira. Tem uma aqui atrás que eu simplesmente ignorei. Eu não sei. E agora eu vou ter que ficar gastando tempo precioso em toda a santa fase procurando moedas. Isso me incomoda Profundamente. Olha, eu tô com vontade de simplesmente rejogar o jogo inteiro em in off. Só pra eu poder ter uma chance aqui. Só que eu vou simplesmente me certificar que eu vou morrer um monte de vezes numa fase específica. Isso vai. Uh, dar uma ajuda? Talvez? Yeah, eu. Eu sou lunático o suficiente pra fazer isso. E yeah, tipo, eu estou explorando a fase inteira e nada, só só duas moedas e profundo incômodo aqui. Sabe o que é a pior parte? Tipo, eu me lembro dessas fases aqui serem uh, particularmente criativas com o jeito que elas escondem suas coisas, então a gente não pode nem apreciar as melhores partes das fases com que ah, ah, ah, ah, aqui está... Suspeitei desde o princípio. Ok, simplesmente escondido lá atrás, fora da câmera, tudo bem. Não, quer saber? Eu ia ficar nessa situação, mesmo se aquele negócio não tivesse, mas enfim. Os requisitos para liberar a última fase é, você tem que terminar todas as fases com bandeira dourada. Você tem que terminar todas as fases com o Mario e você tem que terminar todas as fases com o Luigi. O que é um filler tremendo. E é por isso que eu já tinha uh, baixado um 100% aqui. Foi algo que eu já imaginava, mas... E aqui nós temos esta gimmick. Clones cósmicos estão aqui e isto é uma verdade, sem dúvida alguma, mas, yeah, são simplesmente uh, cones cósmicos da mesma maneira que em Mario Galaxy, da mesma maneira que em Rayman. Se você quiser sobreviver, você vai ter que lidar e... Ok. Tem um cano ali embaixo. Eu quero esse cano, ou esse cano é algo que eu não desejo? Eu não sei, mas eu me lembro que algumas dessas fa... Onde eu estou? Ok, simplesmente resetou a gente. Eu lembro que essas fases aqui de clones cósmicos são genuinamente difíceis. De tal maneira que eu já cheguei a morrer várias vezes nelas. O que pode ser uma vergonha tremenda de se falar, sim, é verdade, mas... Peraí, Não, Aquele pulo atrasado foi um pulo zoado, definitivamente. Ah! Simplesmente ficar parado ali no meio do ar me ferrou. Eu não posso, sabe o que me ferraria bastante aqui? Simplesmente. Oh não! Eu estou indignado com o que acabou de acontecer aqui. Uh, o que me ferraria definitivamente seria ficar parado pra pegar o checkpoint ali, mas. Uh, tanto faz. Checkpoint! A Folha! A falar a verdade. Enfim, a minha irritação, justificada com essa situação inteira aqui, está causando efeitos indesejáveis no meu gameplay e. Eu sei, eu não preciso dizer isso, mas isto não é bom. Ou oh, não! <risos> isso é um tremendo quase. oi, oh, aqui você fica invencível. Yes, maravilha. Exploda-se, Mario cósico aqui mais. Sim, yeah, com o Luigi, é, com o Luigi é, naturalmente é mais fácil você conseguir isso, mas... Ok, qual é o exagerado que você consegue? É quando você tá com a quantidade máxima de vidas e consegue sem moedas? Eu acredito que sim, pra falar a verdade. Então, Yeah, ok, é o que eu tô a dizer sobre isso. Ou oh, essa fase tem um alto potencial de ser um problema. Sabe o que é um problema também? Os cubos de... Cubos? Ah, sim. Os cubos de cubos. Saboritos de... Setor. Ok? Ok, o giroscópio... Aqui, realmente não sabe... Será que eu posso simplesmente me arremessar ali direto? Eu vou tentar! Ah, isso aqui era o plano desde o início Ok, pensei que você tivesse que fazer de outra maneira Mas não, não Isso era a ideia desde o princípio ah, E tem fogos nessa fase inteira Que é certamente uma gimmick interessante uh, Pelo menos visual Mas é, os cubos de desafio Eu não sei exatamente o que fazer nesse aqui Só que é simplesmente fase... Onde a gente tem que se arremessar utilizando o canhão o tempo inteiro, né? Oh, uau, o giroscópio aqui realmente não está lidando muito bem com nada e eu não entendo exatamente porquê. Isso é um pouco preocupante. Uau, uma vida! Que coisa incrível de se observar! Até uh, algo ali. Ok, a game aqui inteira vai ser simplesmente a gente se arremessar diretamente num poço sem fundo. Ok, como é que eu ia saber se isso era correto ou não? A resposta é eu não iria. <risos> ok. Vou isso novamente. E yeah. tenho que melhorar o meu ângulo. Ou oh, eu acertei ali direitinho. Se eu tivesse tentado fazer isso de propósito, não teria dado certo, como vocês imaginariam. Ok, simplesmente arremesse aí e dá tudo certo. Calma, zen. Não sei como eu tô conseguindo exatamente a melhor recompensa aqui todas as vezes, mas eu estou conseguindo. Mas ei, pelo menos da maneira que tudo está funcionando aqui, eu tô meio que conseguindo algo meio único, mostrando o id nessa fase. Não há nada de único aqui, o jogo te força a terminar o jogo com todo mundo. De qualquer maneira, então... E yeah, é esse ângulo. Ok, eu simplesmente tinha deixado o canhão alto demais. Ok, agora um checkpoint seria uma coisa maravilhosa aqui nessa fase. Sem dúvida alguma. Isso aqui, apesar de ter o mesmo level design, sua maioria é bem diferente do que a gente teve no início. Tcharam! Extremamente alto a propósito. Oh! Provavelmente aqui é onde você consegue... Hum? Uh... Isso. Ok, a gente conseguiu isso, mas... Qual é o propósito disso? Tá, é uma boa pergunta. Yeah! Segredo completamente... No... Pera, o quê? Oh! Será que isso indica... Ok, o que é isso? Isso eu não, eu não me lembro disso. Eu realmente não me lembro daquilo ter existido. E é, simplesmente tem uns cantos aqui onde você pode se agachar e conseguir alguma coisa. Mas e a gente só consegue moedas e não do tipo bom coletável de moedas. Simplesmente moedas. De baixa qualidade Ok, então yeah, Eu posso me arremessar ali se eu desejar Mas eu estou interessado Aqui Oh, oh Pera aí, eu acho que eu já vi Onde a gente tem que se arremessar Para conseguir o que a gente precisa Então vamos Ver isso Depois da gente coletar Essas notas musicais aqui Porque eu não sei se isso aqui vai ser importante Ou não isso não era importante. Aquelas moedas não serão importantes. Ship, ship! Extremamente indignado com a qualidade da interferência daquele ship. Oh, não! Não me dê isso! Isso é tão inútil. Por que, jogo? Por que você faz isso comigo agora de repente? Eu não sei. Ok, e agora a gente tem que se arremessar ali. E yeah, dessa vez eu vou me arremessar bem alto e... Oh, oh! Isso parece uma trajetória boa! Isso foi uma trajetória perfeita! E aí a simplesmente tem que repetir a mesma coisa três vezes em ângulos diferentes. Um, longe de ser a coisa mais interessante do mundo, mas... Ok. E yeah, eu vou simplesmente mirar ali na vida verdadeira e eu espero que eu consiga subir ali em cima no topo. Eu consigo com extrema facilidade. Hum, uma coisa que eu não sei nesse jogo é se dá pra você, tipo, destravar taxa de quadros. Isso deixa o jogo mais rápido, como acontece em outros jogos com taxa de quadros travadas, mas eu não sei. Ah, e aqui nós temos uma fase debaixo d'água. Realmente algo que permite que você mantenha o ritmo. Ok, tem, tem algum segredo aqui? Tem algum segredo aqui. Essa fase, pra falar a verdade, não era uma fase que... Sim, isso aqui é uma fase tipo do mundo 5. Ou sei lá o quê. O que, que isso tá fazendo aqui no primeiro mundo especial? A ordem de tudo está completamente fora de ordem. Ok, um de vocês tem que me dar um bumerangue e a lei. Exceto que eu deveria imaginar desde o princípio que Boomerang Bros nunca são aliados à Lei. E eu, inocente, acreditando que eles iam... Ok! Não, deixa pra lá. Uh, Boomerang Bros, eles podem uh, não ser exatamente... o melhor tipo de unidade do Bowser, de um ponto de vista moral. Mas, mas eles respeitam certas leis que todos, sem a menor dúvida, concordam que deveriam ser Ok Esse é o teleporte mais bizarro da história do, dos teleportes bizarros Pera aí Eu não vou me esquecer que isso existe Isso é só uma vida Isso é altamente des... E a mesma coisa aconteceu A mesma coisa que eu fiz da outra vez aconteceu aqui de novo Por quê? Porque eu deixei isso acontecer? <risos> ah BCD e FGH Eita, é compensar a vida que eu ganhei ali Que não tinha motivo de compensar Olha, deixa pra lá Aqui é a parte onde você tem que pular naquele Goomba E a gente consegue Essa estrela, é realmente fantástico ah, Ok, então algum, algum dos Boomerang Bros aqui está interessado a me fornecer Um dos seus Boomerangs Eu ficaria eternamente grato Mas ok, eles, eles me deram Um já é mais do que suficiente para todos aqui e é ok, parabéns para vocês definitivamente. E agora a gente vai ver se os cubos aqui funcionam como eles deveriam ou se eu vou simplesmente ser um idiota. Isso é uma distinção importante, bom? Ok, a moeda cai ali. Então, no fim das contas, tudo dá certo. Ok, tudo bem. Tudo funciona da maneira que deveria. Yeah, o, o Luigi é simplesmente objetivamente melhor nesse jogo, não é? Não, não tem muita discussão nesse aspecto. Imposto. Yeah. Oh, e nós temos agora fases de pressa onde você tem que se apressar. Que é basicamente os cometas de speedrun... Uh, de Super Mario Galaxy colocados aqui. Tipo, isso aqui é onde o jogo Mostra o seu DNA inerente de Mario Galaxy aqui. Que ele passou tanto tempo tentando fugir dele. Mas aqui estamos nós tentando pegar tudo. Oh, oh, oh, oh. Yeah! Só que naturalmente é extra difícil quando você está tentando pegar todas as moedas. Pelo simples fato de Phomps esmagarem a sua face. Uh, isso não é bom. Isso é extremamente não bom. Mas a gente pode... Ok, tudo bem. Eu só preciso saltar aqui e... Bum, bum. Eu acho que eu coletei o que eu queria coletar ali. Eu não tenho certeza. Uh, tem algumas fases aqui onde a speedrun é genuinamente difícil... Eu me lembro de ser genuinamente difícil. Oh, e a gente tem aqui o Droid Bowser. Eu tinha completamente me esquecido dessa realidade. Ah, novamente mostrando aqui a inspiração em Super Mario Bros. Mas... Pois é, a coisa do Droid Bowser é que... Ele, ele é mais uma diferença visual do que qualquer outra coisa. Ou sei lá, tem alguma diferença de verdade colocada aqui. Eu não sei. E quer saber... Não me interesso tanto assim em saber. Ok, eu consegui passar ali pela hitbox. Será que eu conseguiria se isso fosse o Bowser normal? Será que a hitbox esquelética extra magra do Bowser aqui foi uh, diferente aqui nessa situação inteira? Eu não sei. E não sei se eu devo... Oh, até essa música está em alta velocidade. Isso é hilário, mas nós não temos... Uh, nenhum Toad nos congratulando ali, nem nada. Ok, yeah, novamente. Os saltos dão uma ajuda essa aqui com o Luigi. Ah, eu tô surpreso que isso foi uh, tão rápido quanto foi. Eu imaginei que, tipo, com as fases mais diferentes e sendo mais difíceis, ia demorar mais. O que certamente não foi o caso. Teremos cutscenes entre... Não, sem cutscenes estão proibidas.